Oi, águas cinzas, vamos dar continuidade a esse passo a passo. Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. Hoje resolvi mudar de lugar, subi aqui para a laje. Ao longo dos anos fui conduzindo os IPs aqui de casa, pra, a partir da laje, pra, e, e queria compartilhar com vocês. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Né? Olha isso aqui, ó. Dá uma olhada. Bonito demais, né? Fala a verdade. Mas então, então vamos voltar. Então nós estamos na primavera, finalzinho de agosto, entrando é, setembro, daqui a pouquinho. Hoje está nos casos de começar a voltar a chover. Vamos ver se vem mesmo. Arrumar a barbinha aqui. Então, vamos lá no, no passo a passo. A gente vem construindo um novo sistema de, de tratamento de águas cinzas, estamos no passo-a-passo. Passo. É, vamos fazer hoje, passei a massa no segundo brejinho, estou fazendo o processo de acompanhamento da estanqueidade, deixei ele encher. Estou observando ali se tem algum vazamento ou não, se, tem, se tiver a gente vai ver como é que a gente identifica. O terceiro estágio estou fazendo também, esse terceiro estágio vai ser um filtro que eu quero reaproveitar as águas dali. Vamos ver o passo a passo como é que está indo. Estou começando a fazer o teste de estanqueidade nesse sistema. A gente percebe que a saída da água está sendo por aqui. Né? A primeira parte desse próximo sistema já está feito. Amanhã ou depois eu volto para dar uma segunda camada, mas esse aqui já estava pronto, já estava curado. Esse pedaço aqui ainda não está não terminado, que nós vamos fazer a ligação dos dois, mas eu estou querendo ver a estanqueidade. Novamente, essa água está escura porque ainda tem muita matéria orgânica e o uso né, de, de água e máquina de lavar tem sido constante esses dias. Então, de hoje para amanhã, isso daqui já está mais tranquilo. Sem cheiro, nesse momento, está tudo tranquilo. Isso daqui tudo depois não vai ser é, água, assim, Vai ser um brejinho, igual a parte ali de cima. E como é que eu vou saber da estanqueidade do sistema? Eu faço umas marquinhas aqui, ó com lápis para eu acompanhar como é que tá indo o processo olha uma marquinha que eu acabei de fazer ali na, naquele cantinho então eu vou acompanhando eu preenchi todo o laguinho com com efluente parei e agora eu estou jogando a água para o outro lado. Olha ela descendo ali, ó. Pelo.. Deixa eu chegar mais perto. Olha ali, o efluente está descendo pela cascatinha. Porque eu levantei o tubo. Aumentou a. Eu tô rindo, tô rindo porque tem dois canarinhos ali no no cantinho ali. Ó. <risos> Muito legal. Então aqui a água tá descendo aqui pela cascatinha, ok? Então vamos voltar para lá. Então agora eu quero saber se o sistema está estanque. Para fazer isso, fiz as marquinhas, uma marquinha ali, outra marquinha ali, ver que aqui tem duas marquinhas e aqui também, porque eu havia feito uma marca alguns algum tempo antes, mas isso podia ser por conta da saída. Né, que ainda estava drenando alguma água. Já parou todo o sistema de chegar, novo efluente, quer dizer, não parou de tudo. Porque deve dar para perceber que a água está se movimentando um pouquinho, tá vendo? Então, ainda está chegando algum influente que está vindo ali da pia, mas eu já desviei ele também, ou pode estar tá vindo... Ainda aqui, porque tem um tempo que o efluente demora para passar isso tudo. Bom, seja como for, então aqui tá tá legal. Já controlei um vazamento que tinha aqui, que esse daqui é o tubo de drenagem para fazer a limpeza. Nós vamos acompanhar e eu vou deixar isso daqui parado durante um ou dois dias, para ver se a água desce, se o efluente descer, ele vai indicar para gente qual é o nível em que está acontecendo o vazamento do sistema, se ela descer, se ela permanecer assim, então ok eu sei que está tudo bem e eu dou continuidade ao trabalho, se eu percebo que desceu essa água, eu espero um ou dois dias e aí o nível que ficar, que está que, que o, o laguinho aqui permanecer durante um ou dois dias, eu sei que naquele nível é que está acontecendo o vazamento do, do sistema. Aí eu esvazio todo o sistema e volto com mais uma camada de, de cimento, né? de areia e cimento, que é para fechar aquele vazamento. Legal? Deixa eu aproveitar e mostrar. Olha ali, um canarinhozinho tomando banhozinho. Olha lá, desceu a companheirinha. E aí, depois disso, eles sobem para um galinho e vão tirar o excesso de <risos> E aí vão continuar batendo as asinhas. <risos> oh, muito legal, viu? Se não for para você fazer um sistema desse aí, para tratar das suas águas, pelo menos faz um sistema para ou pelo menos junta uma água aí de chuva ou alguma coisa assim, para poder ver as crianças tomando banzinho e se deliciando, né? Muito legal. É, eu estou aqui dentro da última estrutura feita. Ah, aqui, ó. O efluente já está aqui alguns dias, está no mesmo nível, então não, eu sei que não está tendo vazamento no sistema e já está legal para eu trazer as pedras né? e fazer os acabamentos aqui também. Esse terceiro aqui deu um probleminha, olha só, a trinca, trinca também. Onde mais que eu tinha visto? Aqui. Isso tudo aqui é problema de massa. Muito mole. Então eu deveria ter deixado a massa um pouco mais dura. Na hora que eu estava passando a colher de pedreiro, eu até percebi isso. Mas vacilei e deixei. O peso da massa faz ela escorrer. Isso daqui é uma superfície inclinada. Então o peso da massa faz ela escorrer, porque ela fica mais molenga, né? mais plástica. Então ela cede um pouquinho e abre essas trinquinhas aqui. Algum problema nisso? Não, nesse caso não, porque já tinha uma, uma primeira mão por trás. Né? E agora eu vou colocar uma outra massada aqui. Vou fazer um pouquinho de massa e vou recobrir esses lugares que ainda, ainda falta colocar aqui em cima, né? Então eu vou recobrir esses lugares que não estão legais. Aqui um, uns pontinhos, que dá para melhorar isso. Aqui, eu, na hora de sair daqui, eu devo ter feito umas besteirinhas aqui. Ok, mas é só fazer ó, esse lado aqui na hora que eu puxei a lona para recobrir. Mas ok, eu vou gastar pouquinha massa e recubro esse pedaço aqui. Aí eu vou fazer como eu fiz nos outros. Vou deixar encher todo esse, esse tanque, que é para a gente... É, Ver a eficiência e a estanqueidade do sistema. Ok, então se estiverem curtindo, não esqueçam de dar um joinha, um like, um gostei, se inscreve no canal se não for inscrito e principalmente compartilha com o pessoal que eventualmente possa ter interesse nessas ideias todas que a gente está tendo e está trocando por aqui. Tá bom? É, vou deixar com vocês, eu acho que vale a pena... Vou mostrar um, um pouquinho mais de, olha que coisa de louco! Muito legal, né? Isso daqui são todos IPs filhos de uma única árvore que existia quando a gente chegou aqui. Só de IP amarelo são mais de 75. Depois tem mais uns 20 e poucos IP rosa que a gente plantou. Fora as espécies nativas que foram plantadas, foras que passarinho foi trazendo. Mas eu conto isso em outros vídeos. Então, por hoje é isso. Um grande abraço e até a próxima.